diretamente da Agrobrasília, eu estou aqui no estande da AgroSciences e eu converso com o Paulo César Júnior, que é desenvolvimento de mercado da empresa. Paulo, me conta um pouquinho o que vocês trouxeram para o produtor rural aqui da região do Cerrado. Aqui na AgroBrasil, o produtor poderá encontrar no stand da DAL soluções para todas as suas necessidades, desde a parte de pecuária, como a parte de sementes, a parte de culturas, parte de defensivos, enfim. No stand da DAL, o produtor vai poder contar aqui com um time de 30 agrônomos, que está com o maior conhecimento possível para estar tá explicando sobre a parte de pecuário para aquele aí, pecuarista que, que trabalha, que tem seus desafios da, a, de, de plantas invasoras na, na, sua, na sua pastagem então a gente vai ter aqui no stand é, os, os herbicidas mais consagrados do mercado para essa linha também vamos ter na parte de culturas as mais variadas soluções de, de inseticidas, de herbicidas entre outros, para levar toda a cultura com sucesso até o final e a parte de sementes que, que é a parte primordial, a parte que vem trazendo cada vez mais sucesso, traz potencial produtivo. Então o agricultor vai poder vir encontrar no Stand NADAL novos lançamentos de milho, de sorgo, de soja, para que tenha um encaixe perfeito dentro da sua propriedade. Estamos também ah, para pro 2018, 2019, lançando o PowerCore ah, Ultra, que vai trazer novas biotecnologias para o mercado, novos BTs para o mercado, também estamos falando de Enlist já, que vai ser uma nova revolução no mercado brasileiro, enfim. Então, a DAL está trazendo soluções ah, por completo para o agricultor, para agregar em benefícios, agregar em produtividade e ter sucesso dentro da, da, das seus afazeres e da, da sua cultura implantada. Em 2018, a empresa, como eu falei, está vindo com novas biotecnologias, está vindo com, com PowerCore, ah, com novas proteínas, está vindo com Enlist e soluções ah, para novos herbicidas, então a empresa está agregando cada vez mais e trazendo benefícios para o agricultor nessa, nessa linha mesmo de, de novos, novos genes, novas biotecnologias, novos portfólios, novos híbridos, então trazendo facilidades e produtividade para, para o homem do campo. Aqui para o produtor da região do Cerrado, ele consegue atender do pequeno ao grande agricultor essas tecnologias que vocês estão trazendo? Com certeza, dentro da, da parte do portfólio de milho, de sorgo, também tanto de soja, temos idos, ah, adaptados para as mais variadas ah, situações e realidades do agricultor, então, aí dos, ah, de alto potencial produtivo, que se adequam muito bem a um solo de média e alta fertilidade, sojas e, e sorgo também com essa proposta, então temos um amplo portfólio para atender todos os produtores da região do Cerrado, portfólio adaptado e portfólio que está cada vez mais colhendo sucesso e resultados dentro do o produtor que quer conhecer o portfólio da empresa, a AgroScience vai estar presente na Agrobrasília até sábado, dia 20 de maio. Aline Merladete para o portal AgroLink.